Olá pessoal, é, gostaria aqui de fazer um chamado a todos os trabalhadores da Embraer, vocês têm um compromisso, na próxima terça-feira, dia 28, em dois horários, às 10 horas e às 16 horas, aqui no sindicato, na rua Maurício Diamante, para a gente debater a situação dos trabalhadores que, que são vítimas de acidente de trabalho e de doenças ocupacionais, é fundamental sua participação, então, Quero reafirmar o convite aqui, você trabalhador da unidade da ILEB, de, de Melo e Faria Lima, comparecer no sindicato no dia 28, nesses horários, às 10 e às 16 horas.